dois, só só o ali, streamer falir. o streamer falir não, foda-se. Eu já não trago vídeo há muito tempo, Mas. Estou a chegar aqui o. CSGO melhor por aqui Mano não dá para entender ó mano eles vão pegar uns trinta isso não, não dá para entender e agora é para I hate this man. me cago em Jesus ¿Eh? Te relajas, eh. Silencio, Valero. y mm, los Kids no hablan. Delay, Valero, a la esquina estudia. <risa> ¿Cómo campea la rata? sí. Single son, go out and kill house any more. This is real life. Throwing fire, push back. Throwing yeah. fire. O também ia começar a chegar agora sei que... Mas mano, não posso ser é. Só uma caminhonada incendiária Vem aqui A bola foi armada bola... Vem aqui este que é que V granada é granada de distração, não quero mais nada. Alguém está com comensal arma, obviamente. Ah, mano, meu... fogo! Pronto, ah, vamos mostrar a qualidade do meu. meu show. Eu aqui vídeo. e e está tudo do máximo que dá. Não, não Agora lá, mano, eu, eu consigo ir ver o sítio deploin flashbang. Assim vem aqui, eu tenho aqui um terrorista. E okay. é não é? E não é? que é ok. não estou para escutar. Mano, eu, eu aperto oi. Vou apertar vou pensar que... Dá o som, não sei se dá. Né? Nota, vocês podem ver, tipo, o um show carrega tão -tota rápido. Não traga, momento nenhum ele traga. Arma ferma, a bomba ferma. Só oh, tem dois. Aqui. Tá ok, okay boa. Entrei aqui na sua espingarda. Para drenar granada para a... Deve ver se é uma balada É que não vai dar a balada nenhuma Uh, não, oh, Não, não esquece, eu não quero oh, Isto olha que gostei. Bem malta, o vídeo vai ficar por aqui Eu sei que não gravava muito tempo o vídeo Eu agora vou, vou editar o vídeo Malta eu vou já postar E assim, eu vou, vou, vou, vou voltar a gravar vídeos Eu tenho gravado lá na Twitch Quem quiser pode ir lá ver basta Porque isso a ser mais falha ainda eu sei que o meu nome é... Aguardem-se, acabou de mudar outra vez para o streamer falito, ficava muito melhor, ok? E bem, malta, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Fui!